Aprender Desafiou. desafio, desafio e toca mano, cê sabe que segue esse é pleno. Desafio e toca o to é de tipo putoreto. tô passando por cima. Quando eu te mato, meu mano, cê sabe que cê não consegue. Já viu? Bate esse cara, meu mano, cê sabe que agora morreu. Já viu? Eu tô passando por cima, meu mano, que agora o J.A. tá é mil. Tá pensando que ela é fora, mano, isso aqui é o Brasil. Nossa, eu pensei que era a China, pela sua rima que é falsa, calma que cê não realça, eu te amasso com a rima, dela que chega fazendo esse flow, sabe que eu o rimo, rap é meu love, Ou, seu cuzão não vai ganhar de mim com o flow que você usava em 2019 <risos> Mas tá bom, ele falou que eu adoreto Brum, passei Sabe que eu o rimo, agora eu sou esperto, cê é comum Eu sei, sabe por que se é o verso é o menos Se é autoreto eu sou o Brian Eu cheguei e você fala Droga é o Breno ah. Ah. Ah. Mano, eu te mato, cê sabe que agora que você vai você vem hey. Em 2019, drogas é o menos, lá eu te bato também hey. Mano, não pega, não sabe de nada, eu mando no improvisado hey. Só em 2019, o A. tá mandando, parece tão flow avançado hey. Sem maldade, mas sabe por que que eu represento?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 Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate volta, rapaziada? Qual, tu, com Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu perplexo, eu tenho um nexo, cê tá ligado, meu freestyle não é cênico. O fato da batalha não ter tanto grito porque nós somos mais complexos do que polêmicos. A gente tenta pensar fora da caixa e eu tento te matar e eu tô fora da faixa. Por isso que eu não falo aquilo que vai ser bonito, que vai dar grito, não só o que eles acham. Eu falo uma troca de argumentação, de mente contra mente, coração com coração. E pena que agora você é um ataque cardíaco, porque eu sou um maníaco que o teu tá na minha mão. Então, é JP, eu já tá perto não vai vencer. Então, agora você vai tomar um pau. Eu sei que você não é da série da Netflix, sua única sintonia vai ser com o teu funeral. É. Na humildade, cê sabe, mano, que essa aqui é a minha vez. Cê falou que eu não sou JP, JP Sintonia, então espera mais uns meses que você vai entender. Não, mano, ninguém vai entender essa, mas logo menos vocês pegam, porque eu percebi que na minha frente esse oponente não tem bala no peito, por isso arrega. Cê tem o meu coração na mão, mas você é só no TikTok. Pega a porra do meu coração, bota na sua mão e vê se cê bombeia hip hop. Eu tô você que agora seu é um arrombado. Eu sou um louco, ele é o um gênio. O que diferencia nós dois é o resultado. É, só que você fica em choque E é por isso mesmo que você não colabora Para que que eu vou bombar hip hop Sendo que eu tô te bombardeando até agora Hein, por isso que agora você perde E é por isso mesmo que agora você é o nerd Hoje eu vou te matando no trap Porque o coração do tubarão é a única batida que segue É, não segue nada única batida que seu coração segue é o fim Como você quer me bombardear Eu não sou uma torre gêmea, eu só respondo por mim Eu sou uma pessoa só Por isso que agora você perde aqui no instrumental Isso é um jogo de xadrez, e se eu sou a torre você morre na vertical! É, eu beijo na vertical Porque eu tô analisando os pontos de vista Claro que você não é uma torre gêmea Porque é só um construtor individualista Você não pensa entre ambos Agora eu estou e tal. eu vou tomar de exemplo Toda vez que eu tô com o microfone na mão, esse massacre tão grande que é 15 de dezembro É, é que eu não tenho tanto tentáculo Como se eu tivesse no mar Ou um povo, realmente sou um engenheiro Individualista para caralho Eu só penso no meu povo Tá entendendo puta, já que eles não estão pensando Nessa porra há anos, eu sou arquiteto é tua obra, não ligo pra nada nem se você vai gerar danos é tudo bem, eu vou falar A vida é estatística, eu vou contrariar Porque tipo a metáfora, eu te boto no lugar Você pensa no seu povo e eu faço o povo pensar Eu invento toda a sílaba É por isso meu parceiro que agora sabe que eu sou ligeiro Você eu fazer expressar só aqui, eu faço também É por isso que eu tô revolucionando o mundo inteiro Eu revoluciono o mundo inteiro Meu fistal é o um remédio, mas ele não tem bula É como se fosse duas espécies No ano passado eu fiz o povo pensar no Lula Tá entendendo? E uma pesada pra caralho Você tá ligado que eu te meto aqui, moral Porque pode abrir Pagar para do flash eu tenho a minha própria luz eu sou um ser absalto. Oh! Ontem eu fui assistir o basquete Trombei o um lembrão fazendo improvisação ele falou caralho foi com esse aforte que você pisou no magrão. Oh! sim Até porque mano você treme, quando eu to disputando meu mano você treme Você que mano é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny Você que tá é zoado parceiro é mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou meu parceiro, sem maldade nem tá descalço Por isso mesmo agora de cima do pau que eu atirei esse cara é um alvo Ele que tá pagando de meme, é um fucking shit perdi pro magro Só que se acumula, quando que eu pisei no magrão semana passada 3 a 0 Flora firula? Semana passada, tá assistindo agora. Quando que cê ganhou de mim? Na semana passada, meu parceiro foi uma batalha duvidosa e cê citando minha namorada. A firula é ele pegar as e torcer a palavra. Ganhar de mim é ganhar batalha, é mostrar que tá na correria sem ser canalha. Tô nisso o um meu tempo, cê citou sua mina, esse é seu fim.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 Verdade, faço verso é mané É que eu falo do que o chamo é filho de quem? Ninguém sabe quem é Mas tudo bem, eu vou além Faço freestyle, isso que você não viu Eu também rimo há três anos Não tinha YouTube, cê não viu É filho de quem? Não tinha YouTube? Parça hoje você toma no cu Até hoje não tem YouTube A batalha não é negravada, mano no sul E hoje que você toma um pau Eu hoje tô em SP Filho de quem? Filho do Ricardo Pai essa vitória é só pra você que é bom e inteligente As batalhas nunca quer é gravado. Olha a câmera que vem na sua frente Eu não sei se você entendeu Faço verso, hoje toma no cu Já que não é gravada Sai com o rabo e das perna e volta pro sul Eu voto pro sul, parceiro por isso Tchau, Dima, go, go Quando eu faço rima Eu falei que a batalha Ela não é gravada lá Faça o meu verso, agora que eu proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera de te não perder mãe! Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizou ganhei a pré fase Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Mata esse cara, onde de Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Acabei com essa conversão de voz Que ele tá chamando o boy Por isso que eu rimo, cê não vai pro céu, boy Eu matei o teu vinho, lhe o e eu mato de novo Cê matou geral, agora cê mata a vontade de babar meu ovo Quem que tá falando isso? Essa rima improvisada, babar o ovo Pelo que eu saiba isso é papo de tudo em quebrada Mas tudo bem camarada, mas o verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso? Eu matei o Mateus chamou, reprisa de novo <risos> Yeah, cri, cri, cri, cri, cri. ha, click boom, click boom, ha. Imagina a cena do Barreto, o moleque é preto, piloto robozão. Imagina mano, aqui é guarulhos, você tá ligado que é o Caldeirão. Realmente imagina o Barreto na moto acelerando no robozão e o cante na minha garupa para ganhar cintura e pino rabetão. Sem vai sem vai sem vai por isso, mano, que agora tu tá, eu já faço meu free Não, eu não vou na sua garupa, mas é o seguinte Cê terminou com o guri? <risos> Sinceramente, meu mano, o verso já vou resumir Cuidado, senão ele vai ficar com ciúme Não vai ficar com ciúme Cê rimou o guri com ciúme? Não é possível, sem maldade Mano, só rima meu um Eu tive que fazer essa pausa Sem maldade é que eu sou esperto Eu beijo o guri, eu beijo você Eu beijo o bob Relacionamento aberto <risos> 3, 2, 1, rima. Viu como que nessa rima meu mano agora cê peca? Se você beija o cante minha mina vai te deixar careca! Por isso na minha eu fico! O Barreto quer ganhar do Kunt mando usar o verso de talarico! Sem maldade eu faço rima de verdade, porque eu sou verdadeiro! Talarico na quebrada fica careca, dá pra perceber que é o talarico primeiro! De verdade eu faço um compromisso Amassando o maior campeão só com uma clichê Eu tô amando isso Então tudo bem, eu vou entrar na vibe Vou entrar na vibe até de manhã Então eu vou namorar com o guri E você vai ficar chorando no Instagram Sabe muito bem meu mano que eu tô na minha qual o relacionamento aberto Você Cê vai tomar um curo pra viuzinha? Hum. Só que no round passado Falou que você tinha namorada Isso Ei. dá pra perceber que você vai perder Não que tá no improviso, tá só decorada Sem maldade você vai perder Na minha frente você tá rendido Agora eu vou entrar na vibe Logo agora que o round já tá perdido Não, o round não tá perdido round é espontâneo Eu sempre falei isso, mas o relacionamento aberto e assim o seu crânio Ei! Ei. Sabe que rima agora ser plagia? Barreto mandar putaria, ganhei de você! Só mandando ideologia! Palmas, nessa batalha!